E para finalizar os três microfones Shotgun Super da Maman, hoje eu trago para vocês o Mic 07 Pro. Como eu disse para vocês, assim como o 06 e o 07, né, o Mic 07 Pro também é um microfone Super ou seja, ele vai captar exatamente o que está de frente para ele, isolando o ruído externo. Uh diferente do, do 07 esse aqui é feito de alumínio tá e não de plástico e diferente do 06 ele tem um conector é, 3,5mm para você fazer o, o monitoramento em tempo real do seu áudio, então a sua, a sua câmera não te dá a opção de escutar né? não, não te dá a opção de colocar o headphone você pode escutar diretamente pelo microfone e eu acho que isso muito, muito bom e eu já falei desses microfones aqui no 06 e no 07 é que eu gosto muito do dinamismo, você pluga ele na sua sua câmera, plugue ele no seu celular muito facilmente. Mesmo que esse aqui seja o seu microfone backup, você vai conseguir tirar muito bom proveito do som né, que ele vai captar. E assim como o 06 e o 07, ele tem aquele sisteminha que ele solta né, a parte de você colocar na sapata da câmera e vira um conector é, P3, né? Ou seja, você pode estar tá colocando na né, entrada 3 mm e meio do seu celular Android. Para iPhone você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ele tem, né, o cabo P2 P3 para você conectar ao cabo Lightning e estar tá utilizando no seu iPhone para gravar, né, o áudio com esse microfone aqui. Ele vem com a espuma e o deadcat para você que vai fazer filmagens em ambientes que tem bastante vento e também, claro, né, uma bolsa para você manter tudo dentro e bem organizado.